E tu? Fique mais bonito em 11 passos. Quem não gostaria de ser um pouquinho mais bonito? Ou muito mais bonito? Acho que mais ou menos 99,9% das pessoas gostariam. Como hum, ficar todo mais mundo bonita? Quero ver. É que beleza é algo que ou você tem ou não tem. Tipo, sorte de quem ganhou na loteria genética. Boa sorte para quem não ganhou. A verdade é que existem diversas coisas que você pode fazer por conta própria pra ficar mais bonito Aí ó E dependendo do quanto você se empenhar Primeiro, uma plástica Mais bonito Todo mundo conhece aquela pessoa que era considerada o patinho feio do grupo E de repente começou a chamar mais e mais a atenção Deu a volta por cima E hoje em dia as pessoas ficam de queixo Deixa caído quando passa Então, existem duas formas de ficar mais bonito uma é mudando algumas coisas da sua aparência física que estão te atrapalhando. E usar a sua matéria-prima, ou seja, o seu corpo, da melhor forma possível. True. Ficando, de fato, fisicamente... E é outra que do... eu sempre falo, o mental e a segurança, Isso. deve ser. A outra é agregando características ao seu modo de ser, que fazem com que os outros te achem mais bonito, mesmo que nada tenha mudado na sua aparência. Exato. E como sempre dizem, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, o que importa é o resultado final. São 11 itens. Vamos lá. 11 itens. 1. Um, higiene Se eu pudesse dar Pô, perdi nesse aí GG Tomo banho a cada 3 dias Quando eu tô na live Aí, ó, seus sujos aí, mano Vocês não tomam nem banho